Você está ouvindo o audiolivro Uma Partida de Amor, uma obra de Eurípides Quil, pelo Espírito Josué. Capítulo 8.2 As Linhas Paralelas, Segunda parte Vamos nos encontrar com Mateus. Naquela mesma noite em que Amilcar teve um encontro com os dois pretores, também ele e Mateus, em desdobramento pelo sono, viu-se numa praia deserta. Deserta para ele. Ali, com a brisa abençoando as horas da madrugada, uma pequena tela se materializou à sua frente. Algo espantado, divisou pessoas se movimentando na tela, qual se ali estivesse sendo exibido um filme. Identificou um bar e a Milcar nele, embriagado, em briga violenta com dois de seus colegas. Logo, a cena mudou para um hospital, onde a Milcar estava sendo operado. Uma placa tomou conta de toda a tela e ele pôde ler uma frase pulsante. Você se vincou. Feliz? Neste momento, a tela se apagou e ele pôde divisar, a pequena distância, Maristela na companhia de uma jovem, cuja silhueta era delineada por Luz Safirina. Em outro ângulo, lá estava Milker com dois homens bem fortes, que ele reconheceu de pronto. Eram os pretores de Justus. Com os pretores, suas mães, que assim como a jovem, Trazia a silhueta emoldurada de luz azulínea. Todos os espíritos aproximaram-se dele, amparando o Amílcar. Percebeu que ele não estava bem com vários machucados. Sentiu compaixão por ele e arrependimento. Ia se desculpar quando acordou com a lembrança de um sonho no qual ele contratara dois brutamontes para bater no Amilcar. Profundo mal-estar se apossou dele. Depressa, concluiu que sua consciência o acusava de ter cometido um grave ato. Seria a surra em Amilcar? Quando estava com a esposa durante o café matinal, ela queria contar-lhe ter tido um sonho muito nítido. Dois brutamontes soldo de Mateus, dando uma surra em Amílgar. Algo indecisa, receava tocar no assunto com Mateus, mas acabou por se decidir a narrar-lhe o tal sonho. Foi com grande espanto que, ao fazê-lo, percebeu que o marido ficava pálido à medida que ela ia dizendo como as coisas aconteceram no sonho. Quando terminou, Mateus murmurou. Eu também, eu também sonhei que o Amilcar levou uma lição bem dada. Respirou fundo e conversou. E sabe quem mandou os dois capangas bater nele? Sabe quem? Eu. Meu Deus, se nós dois tivemos o mesmo sonho, isso parece um sinal de Deus. Como assim? Sugiro que você procure saber como está o Amílcar E se ele nem quiser me ver, já esqueceu que ele falou mal de você? Não, não esqueci. Como não esqueci também que você andou muitos dias com ódio dele? E o ódio, tanto quanto todos os demais sentimentos, tem repercussão no mundo espiritual. Ah, lá vem você de novo com esse negócio de espíritos. — Se puder, dê-me outra explicação para que eu e você víssemos dois brutamontes espancando o coitado do Amílcar. Você reconheceu algum deles? — É, na verdade eu não os conheço, mas no sonho conhecia. Maristela foi objetiva. — Pense bem e me responda. Bem lá no fundo da sua alma, você acha que esse sonho é fantasia? — Ou é verdadeiro? — Não preciso pensar. Eu não contei para você, mas fiquei sabendo que ele estava hospitalizado. E sabe por que fui parar no hospital? Brigou num bar e dois amigos dele surraram-no. — E você não sentiu nenhum arrependimento? — Arrependimento? De quê? Pois não foi ele que me ofendeu? — Imagine se fosse você o responsável pelo problema dele Como poderia? Eu nunca mais o vi Acordado, mas em sonhos Quando dormimos, nosso espírito vai para o lugar onde nós colocamos o pensamento Nas coisas que desejamos Já pensou se você se encontrou com bandidos e pediu para eles surrarem o Amilcar? — Vale-me, Deus! Isso não é possível! — Não? E os sonhos, meu e seu? Assustadíssimo, Mateus pensou, pensou e decidiu. — Num ponto, você tem razão. Por que nós dois iríamos ter o mesmo sonho? — É, vou procurar saber agora como ele está, mas sem me aproximar. Quando Maristela contou-lhe o sonho que tivera, dúvida não teve. O céu estava mandando-lhe um recado. Cabia a ele agora acatar ou não a sugestão implícita no sonho, ou seja, ir até Amilcar. Lembramos que as imagens que foram projetadas lá na praia foram extraídas da mente de Amilcar, então presente ali... Tudo sob proteção espiritual e apoio fluídico das mães dos pretores que, inclusive, plasmaram a tela. Quanto a Eusébio e Franco, oportunamente, também em desdobramento, seriam levados a encontro pacificador com Amílcar. Poderiam ou não aceitar. E assim, Mateus ficou alguns dias com aquele sonho na cabeça, até que os dois pretores, sugerindo-lhe o arrependimento, conseguiram que ele telefonasse para Antônio, que era um bom amigo seu, na empresa da qual fora despedido. Quando o amigo o atendeu, foi direto. Fiquei sabendo que o Amilcar esteve hospitalizado e já faz algumas noites que tive um sonho ruim com ele. Eu queria saber se ele está bem. — Ah, então você não soube? — O quê? — Ele precisou ser internado no hospital depois de uma briga num bar. Estava embriagado e ofendeu dois amigos que bateram tanto nele que ninguém sabe como é que não morreu. — Esses amigos dele... quem eram? — Colegas de jogo e de bebida. — Onde ele está? — Na enfermaria da Santa Casa, onde deverá ficar por mais alguns dias. — Mas está quase recuperado. Interessante você ter me telefonado justamente hoje e ainda por cima para saber dele. — Ué, o que é interessante nisso? — É que ele também me telefonou hoje. Depois da alta, ficará ainda alguns dias sem poder trabalhar, mas pediu-me para ajudá-lo a arranjar algum serviço. — É, aquele bobão era bem competente, quase igual a mim. — E você, o que tem feito? Mentiu. É, — Estou com uma oficina própria e, se Deus quiser, as coisas, que já estão boas, vão melhorar. Antônio baixou o tom de voz. — Se você puder me receber, gostaria de passar na sua casa quando sair do serviço. A gente precisa conversar. Mateus percebeu algo nas entrelinhas. Confirmou a visita. Desde que Mateus fora despedido da firma em que trabalhava, vinha pensando em montar uma oficina por conta própria. Para tanto, contava com a importância recebida pela dispensa trabalhista e com suas economias. Era exímio artesão de artigos de alumínio, executando com perfeição tanto balcões quanto esquadrias e portões artísticos. Essa qualidade o levara ao cargo de gerente-geral da produção, no último emprego. Próximo à sua casa, havia um grande galpão para alugar, desocupado havia muito tempo. Conhecia o proprietário e conversou com ele, tendo praticamente fechado o negócio, isto é, o aluguel. Fez orçamento de algumas ferramentas especializadas e apenas aguardava a confirmação de alguns orçamentos que já fizera para alguns empreiteiros de obras que conhecia para consolidar seu intento profissional. Já quase a noitinha, Antônio chegou. Abraçaram-se. Mateus, sem resistir à curiosidade, antes mesmo de entrarem na casa, implorou. — Pelo amor de Deus, Antônio, sei que você tem alguma coisa para me contar. O que é? O amigo pigarreou e, como se todo mundo estivesse ouvindo, — Falou baixinho. — Vamos entrar e lá dentro eu conto tudo. Após cumprimentar Maristela, Antônio disse. — dois dias fiquei sabendo, lá no departamento de produção, que uma imobiliária está iniciando a construção de um condomínio, muitas casas, numa gleba de fronte ao mar. — Hum, e daí? — A nossa empresa, isto é, na qual eu ainda estou, não quis participar dessa obra e, quando o pessoal da imobiliária quis saber o motivo, foi dita a verdade. Não seria possível entregar a encomenda no prazo, pois estamos sobrecarregados e com pedidos para os próximos quatro meses. — Hum, e por que você está me contando tudo isso? — Ora, então não percebe que você, o melhor artesão de alumínio desta cidade, pode pegar essa encomenda? — Eu? — É, posso tentar. Mas não entendo porque você está com áreas de segredo para um pedido de algumas peças. — Algumas peças? Meu amigo, é coisa para mobiliar sem casas de luxo. O condomínio é de classe alta. Agora foi Mateus quem não se conteve. — Sim? Será possível? — Sim, é possível. Só que tem prazo apertado para entrega como como é que eu poderia entrar em contato com a imobiliária como ah é só ir até lá e apresentar suas credenciais e assim no mesmo dia Mateus teve duas surpresas a primeira a é de saber que a Milka outrora seu amigo agora em recuperação quase tinha morrido e a segunda é de que havia perspectivas de concretizar seu sonho de ter a própria firma de construção de artefatos de alumínio para obras residenciais. Antônio forneceu o nome da imobiliária e o nome do comprador da imobiliária que havia procurado a empresa para contratar os serviços, sem sucesso. Xavier. Quando Antônio os deixou, Maristela bastante sensata e boa companheira, aconselhou o marido a procurar a Milker e convidá-lo a trabalhar com ele. Afinal de contas, não era você que sempre dizia que ele era o segundo projetista, esmerilhador e soldador do mundo? Completou. Além do mais, caso você consiga essa encomenda, sozinho não irá mesmo dar conta. Você tem razão. Primeiro tentarei ganhar o pedido e, depois, até posso procurar o Bamiúcar e o pessoal que eu demiti lá da empresa. Seja como for, o fato é que no dia seguinte Mateus foi à imobiliária sem levar nenhuma referência. A conselho da esposa convidaria o responsável a acompanhá-lo a algumas casas mobiliadas com peça de alumínio que ele havia fabricado. Aliás, muitas eram essas casas esparramadas pela cidade praiana. Ao ser atendido, disse que queria falar com o senhor Xavier. Citou do que se tratava e esperou bastante até ficar frente a frente com ele. Após ouvi-lo, Xavier encaminhou-o ao engenheiro dono da imobiliária, doutor Souza. Quando ficaram frente a frente, Souza foi logo dizendo. — Estamos com pressa, muita pressa. Quais são suas credenciais? Mateus lembrou-se do conselho da esposa e respondeu calmamente. — Minhas credenciais estão espalhadas por diversas casas desta cidade, pois muitas delas têm caixilhos que eu e minha equipe projetamos, construímos e instalamos. — Hum, quais casas? Se o senhor quiser, podemos agora mesmo ir visitá los Sim, primeiro queremos visitar a sua empresa. Podemos ir agora? Aí, Mateus sentiu um frio na boca do estômago. Que empresa? Ele sequer tinha o prédio, as máquinas, ferramentas, nem auxiliares. Numa fração de segundo... Captou que toda a sua enorme expectativa de conseguir aquela fantástica encomenda estava para se esboroar. Honesto, não titubeou. Decidiu, em poucos segundos, contar a verdade. Se Mateus foi pego de surpresa, para as mães dos dois pretores que o acompanhavam, isso não aconteceu. Desde que seus filhos foram conduzidos ao centro espírita e lá fizeram um sincero voto de arrependimento e reconstrução do mal que vinham causando, ambas receberam incumbência, vinda do mais alto, para se ocuparem daquele que denominaram processos justos. Processos justos, em linhas gerais, previa a recuperação de tantos espíritos transviados, uns com mais, outros com menos culpas mas todos em equivocado comportamento. Os dois pretores, obviamente, faziam parte da lista de espíritos a, primeiro, reformarem-se moralmente. Gratíssima tarefa para suas mães. Aliás, eles eram peças fundamentais nessa nobre missão, pois, melhor do que ninguém, conheciam os detalhes e muitos dos envolvidos. Além do mais... Estavam muito treinados em hipnose, negativa até então, agora mudariam o influxo mental para indução ao bem. Os dois bons espíritos decidiram com seus filhos e o espírito da jovem protetora de Maricela, que as pessoas que, direta ou indiretamente, se relacionavam com o caso 179 1 sempre que possível receberiam um visita e teriam uma presença de ao menos um deles. Uma das mães dos pretores, que até então acompanhava Mateus, foi rapidamente até a sala contígua e induziu o filho do Dr. Souza a ir falar com o pai. E foi assim que, quando Mateus ia começar a dizer sobre a sua situação, Adilson, filho do Dr. Souza, adentrou na sala, acompanhado da mãe do pretor. Adilson, ao ver Mateus, cumprimentou-o efusivamente. — Olá, grande mestre do alumínio! Que bons ventos o trazem até aqui! Foi o pai que respondeu. — Nosso amigo tem uma empresa de alumínio e está querendo pegar a obra lá do condomínio, caixilhos, grades e balcões. Mas, diga-me, de onde você o conhece? — De onde? De onde? Pai... Foi ele que construiu todas as janelas e batentes da minha casa e também do shopping F Sul. Ele é o gerente de produção da Alumin. Xavier me disse ontem que a Alumin não pode fazer o serviço. Adilson dirigiu-se a Mateus. É verdade isso? Por que vocês não querem pegar essa obra? Mateus não conseguiu mais represar a verdade. Não trabalho mais lá. Aliás, estou justamente montando uma empresa para trabalhar no que sei fazer e por conta própria. Só que... — O quê? — perguntou Adilson, aflito. — Eu ainda não acabei de montar minha empresa. — O que está faltando? — perguntou agora Doutor Souza, cismado. Mateus, abatido, respondeu. Ah, — Quase tudo. Pai e filho se entreolharam, não entendendo o que aquele quase tudo significava. — Explique melhor — ordenou o doutor Souza. Sempre intuído pelas mães dos pretores, Mateus contou. — Vou falar a verdade. Não sei se os senhores ainda vão querer fazer negócio comigo. É que eu estou quase completando as instalações, pois já tenho um enorme galpão para alugar e fiz uma pesquisa de preços das máquinas, ferramentas e materiais necessários para começar. Tenho algum dinheiro que venho juntando, mas não é o suficiente para equipar minha oficina de forma a atender a essa encomenda dos senhores. Nesse momento, as mães dos pretores decidiram participar, sem contudo decidir o que viria. Cada uma impôs a destra na fronte do filho e do pai. Adilson, de repente, teve uma ideia. Mateus, por favor, aguarde um minutinho só na sala de espera que eu quero conversar uma coisa com o papai. Já, já, você volta. Acabrunhado, Mateus retirou-se. Adilson, a sós com o pai, com os olhos brilhando, sugeriu: Pai, tive uma ideia. Por que você não faz um contrato de exclusividade com o Matheus? Ele é férreo em alumínio. O melhor. Assim nós ficaremos tranquilos e com uma preocupação a menos. Vendo que o pai sinalizou concordância, Adilson complementou a sugestão. Se ele topar ser nosso projetista e construtor exclusivo de material de alumínio, poderemos comprar as máquinas, as ferramentas e a matéria-prima para esse condomínio. Entregamos tudo a ele, que irá pagando à medida que novas encomendas forem feitas. A cada encomenda, daremos a ele metade do dinheiro pela mão de obra, ficando a outra metade para amortizar o pagamento das máquinas. Logo, ele terá sua oficina completa, que praticamente trabalhará terceirizada, exclusivamente para nossa imobiliária. Souza já tinha simpatizado com Mateus e mais ainda gostou da sinceridade dele. Por isso, decidiu. Você tem razão. Vamos fazer assim. Chame nosso novo sócio. Feita a proposta a Mateus, seus olhos brilharam intensamente. Ficou encarregado de realizar todas as compras em nome da imobiliária. Antes, foi elaborado o respectivo contrato para registro em cartório. Era quase a hora do almoço quando Mateus saiu dali com perspectiva de grande realização profissional. Correu para sua casa e contou tudo para Maristela. Fizeram uma prece de agradecimento a Deus e, pensando que estavam sozinhos, se enganaram, pois os dois pretores e as mães, além da entidade protetora de Maristela, ali estavam. Terminada a prece... A esposa de Mateus sugeriu-lhe. A primeira pessoa que você deve procurar é o Amilcar, depois todos aqueles seus colegas que você mesmo precisou despedir. Maristela, o que seria de mim sem você, meu amor? Beijaram-se felizes, amorosa e demoradamente. As testemunhas invisíveis ficaram igualmente felizes. louvaram a Deus. Mateus dirigiu-se ao hospital. Ao ser conduzido pelo enfermeiro até o leito de Amilcar, ia trêmulo, mas confiante em Jesus. Os dois pretores praticamente o sustentavam. Com Amilcar estava o espírito guardião da enfermaria. Frente a frente com Amilcar, seus olhos brilharam intensamente, buscando coragem lá dentro da alma. Mateus tomou a iniciativa. Amilcar, se eu o prejudiquei, foi sem querer. Atônito, mas empolgado e feliz, Amilcar balboziou. Fui eu que andei falando umas mentiras. Estava com raiva. Esqueça, tenho uma coisa muito séria para resolver e só se você me ajudar é que vai dar certo. Narrou a grande encomenda que tinha em mãos e convidou Amilca para se unir a ele naquela bela empreitada. Propôs sociedade, ofertando 25% de participação. A Milka se mostrou um chorão de marca maior, pois começou a soluçar. O evangélico, no leito ao lado, resolveu intervir. Meu caro amigo, o irmão aí andou bebendo, brigou. Bateu e apanhou, mas em boa hora resolveu se aproximar de Jesus, aleluia, e agora deixou ele entrar em seu coração. As lágrimas dele são por ter visto Jesus, aleluia. Todos olharam para o evangélico, que sentenciou aliás, corretamente. O Cristo é só caridade e com ele nos salvaremos, aleluia Jesus. Deve ser realçado que os bons espíritos intervieram nesse caso, mas, como sempre, com respeito integral ao livre-arbítrio das pessoas. Esse caso, o do 179-1, contou com o auxílio do plano espiritual que, na verdade, só uniu pontas soltas. E isso só foi possível graças à disposição dos agentes que se predispuseram, eles próprios, a resgatar seus erros.